Somos únicos, juntos na diferença. Somos famílias, emocionadas pela luta de quem dá corpo e alma. Somos pacientes, mesmo na incerteza. Somos agradecidos. Somos força. Somos resiliência. Hoje e sempre, Água Monchique. Somos uns para os outros.